Meu querido amigo César Felizbino, da, aqui da Vega Produtora. Infelizmente não dá pra ler todos os comentários. Mais de 380 comentários. 3.500 pessoas que viram aqui a gente, 3. né? 3.700. 3.700. Patrão! Ei. Bravo pra quem tá do outro lado. Eu passo uma hora e meia conversando com ele e ele, ó, e depois disse que o programa é, é papo com café. Só tem papo, café não tem, não. Acabou. Só. <risos> então esse o café acabou Acabou, acabou, acabou, paca, acabou Meu querido amigo César Felizbino da, Aqui da Vega Produtora Que está conosco, gerenciando a nave louca Aqui, também ficou lá Ajudando a gente, ilustrando com as fotos Só tem que agradecer o sucesso Esse povo querido, você aí do outro lado De vários cantos, vamos dizer assim do, do Paraná De Santa Catarina Olha, um beijo no coração Muito obrigado pela companhia de hoje